Desesperado? Não vou, de de não vou parar aí, tu, tu, tu disse que ia me dar uma 35 Você tá mil, armado? Tá não tô. Por que você tá com esse quadrinho? Como assim? Não entendi, como é? Por que você tá com esse quadrinho? É só pra chamar a atenção mesmo das meninas. É, tá chamando a minha atenção, eu tenho que te revistar agora. Oxe, meu para meu Brasil. Você vai correr? Não, isso aí não, é isso aí você não. É é isso aí não, é isso aí não. Aí é, eu vou te denunciar, policial, eu vou te denunciar. Pode denunciar lá, pode vou ir lá. Vou te denunciar agora. Pode ir lá denunciar. Vamos lá na DP, vamos lá na DP, na vamos, vamos lá, lá vamos DP, lá. Então. Cadê? Onde que faz clip. Faz clipe aí, clipe aí, tropa. Clipe aí, clipe aí, Radiz. Clipe aí pra mim? Deu fumaça. Deu treta. Bora lá, fumaça. E aí, e aí, e aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí correndo